Converso um pra você com a precisão de um luthier, de um colecionador. Cada letra a escolher como quem colhe a melhor flor. Frases que vi, grafite em nuvens no céu. verso sem querer, uma palavra que te beije antes de dormir, que você pudesse amar antes de ler e de ouvir, pra desenhar silêncios em volta de ti. Pontos para desaguar Tudo que penso ao navegar Em mares de manquim Sílabas para me salvar Nas entrelinhas dos teus lábios E o oceano dos teus olhos transborda. Deixa ela pousar Se acaso a canção cansar as asas Abra sua casa, deixa ela pousar Para desaguar Tudo que penso ao navegar Em mares de nanquim Sílabas pra me salvar Das entrelinhas dos teus lábios E o oceano dos teus olhos Translouca Temos... Cansar as asas, abra sua casa, deixa lá pousar. Se acaso a canção cansar as asas, abra sua casa, deixa lá.